Seguinte, piazada. Eu queria deixar claro que eu peguei a ideia desse moleque aqui. Como é que vocês estão? Eu estou bem ótimo, até. E algo que várias pessoas devem estar se perguntando ao exato momento. Como que eu morro no Minecraft? É possível morrer no Minecraft. É hoje que você vai aprender a fazer isso. É hoje, pato. Então. Primeira coisa, no caso, você tem que fazer é ter o jogo instalado. Se você não tem isso, eu não sei o que você tá aqui nesse jogo. Daí, no caso, você cria aqui o seu mundo. Então, no caso, estando aqui no seu mundo, eu vou fazer aqui o mais rápido possível e quebrar uma madeira. eu sobe aqui. É, então. Assim, eu tive um probleminha aqui...